Este é Antônio Filho, diretor de teatro. Já faz tempo que ele se interessa pela Grécia Antiga, especialmente pelos diálogos do filósofo Platão. Agora, ele está montando uma peça de teatro baseada no diálogo Timeu, do filósofo. Timeu pergunta, quais são os cinco corpos mais perfeitos? Aqueles que, embora diferentes uns dos outros, são capazes de se transformar uns nos outros? Se conseguirmos encontrar a resposta para esta questão, teremos a verdade sobre a origem da terra e do fogo, pois nunca encontraremos corpos visíveis mais perfeitos que estes. Alô! E aí, Antônio, tudo bem? Tenho ótimas notícias. Eu estou te ligando para te contar que acabei de construir os cinco corpos perfeitos que Platão cita no texto. Estou animado. Eu acho que o cenário vai ficar muito bom. Puxa, JB. E como é que você conseguiu? Cara, deu um trabalhão. Bom, para começar, deixa eu te explicar. Na geometria, a gente chama esses corpos de poliedros. Poli em grego significa muitos e edra quer dizer lado. Então, um poliedro é um objeto tridimensional que possui vários lados ou faces. poliédros podem ser regulares ou irregulares. Os regulares apresentam faces diferentes, como por exemplo uma pirâmide ou uma caixa retangular. Já os poliedros regulares têm todos os lados iguais. Pois é. Nesse diálogo de Platão, fica explicado que existem apenas cinco objetos com essa característica. Exatamente esses seriam os corpos perfeitos. Isso mesmo! E para construir esses corpos perfeitos aqui na oficina, usei vários tipos de faces. Usando o triângulo como face, a gente pode construir três desses poliedros. O tetraedro, que tem quatro faces. o octaedro com oito faces e o icosaedro com vinte. Se a gente usar o quadrado, dá para fazer o hexaedro, que é o cubo de seis faces. E, finalmente, com o pentágono, a gente faz o dodecaedro, que tem 12 faces. Legal, JB. Essas são as figuras conhecidas hoje como sólidos de Platão. Eu também estudei um pouco depois da nossa última conversa. Só dá para construir esses cinco sólidos regulares. Olha só. Nos sólidos regulares, o número de faces mais um número de vértices menos um número de arestas tem que ser igual a 2. Vamos chamar de F o um número de faces, V o um número de vértices e A o um número de arestas. Então, F mais V menos A é igual a 2. Certo. Então, vamos começar pelo cubo. Ele tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Isso mesmo. Agora vamos verificar a relação que existe entre as faces, as arestas e os vértices. No cubo, então, temos 6 mais 8 menos 12. O resultado é mesmo 2. Esse resultado vai ser o mesmo para todos os poliados regulares. Antônio, que temas musicais são esses? Ah, viu que bacana? <risos> o André, que está fazendo a trilha da peça, compôs um tema para cada poliedro. Puxa, isso me lembra uma coisa que eu vi na minha pesquisa sobre Platão. Ele relacionou cada um dos poliedros regulares a um dos elementos naturais: a terra, o ar, a água e o fogo. A terra é associada com o um cubo. O ar com o octaedro, a água com o icosaedro e o fogo com o tetraedro. Mas Platão não definiu um elemento para o dodecaedro. Só mais tarde, outro grego, Aristóteles, definiu que o quinto elemento seria o éter. Mas isso é outra história. Antônio, e tem outra coisa que eu descobri. Você sabia que os sólidos de Platão serviram para construir um modelo do Sistema Solar? No século XVI, o astrônomo alemão Johannes Kepler tentou encontrar uma relação entre os cinco sólidos de Platão e os planetas conhecidos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Assim, Kepler criou um modelo do sistema solar que, apesar de belo, se mostrou incorreto posteriormente. Nesse modelo, os cinco sólidos platônicos eram colocados um dentro do outro, separados por uma série de esferas, na seguinte ordem. Primeiro, o octaedro, depois o icosaedro, o dodecaedro, o tetraedro e, finalmente, o cubo. É, realmente, essas figuras são inspiradoras. O nosso músico, André, que o diga. Deixa eu te mostrar a sinfonia de poliedros que ele compôs para o final da peça. Sinfonia de poliedros. Que coisa bonita. Os gregos adorariam essa ideia. Você sabe que eles pensavam que o mundo era todo formado de números. Aliás, o, o nome da peça poderia ser Tudo é número. Ótimo nome, JB. Hum. Quais são os cinco corpos mais perfeitos? Aqueles que, embora diferentes, uns dos outros são capazes de se transformar uns nos outros. Hum. Quais são os cinco corpos mais perfeitos? Aqueles que, diferentes uns dos outros, são capazes de se transformar uns nos outros. <risos> Antônio, Antônio, diretor de teatro é tudo doido mesmo. É.